Queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Palavra do Reino. Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, dia 15 de dezembro de 2018, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Palavra do Reino. Eu gostaria de deixar mais uma mensagem. Eu tenho pedido muito para Deus, através do seu Espírito Santo, tocar minha vida e clarear a minha mente para os fatos para o que verdadeiramente interessa que são esses últimos dias irmãos, estudar profecias requer um, um total cuidado e atenção e também é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus um dos dons que Paulo descreve que é o dom da interpretação na realidade todos nós temos um talento Deus nos deu um talento e nós precisamos desenvolver isso através da nossa intimidade com Deus eu agradeço a Deus por ter me dado esse dom por eu ter buscado ele tem me honrado e tem me mostrado muitas coisas eu quero compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive hoje já na parte da manhã que me chamou a atenção eu ainda não tinha tido nenhum sonho referente a esse tipo de situação mas a, agora pela parte da manhã eu tive o sonho que eu estava numa ilha num local bem distante eu morava num local onde aparentava ser uma caverna tinha várias pessoas que residiam próximo ali também era uma tipo uma comunidade e nós fomos avisados que um grande tsunami estava se aproximando é um sonho que ele ele é bem complicadinho mas eu vou resumir ele para vocês eu lembro de que alguém citou a palavra Rio de Janeiro eu nunca tive sonho nenhum relativo a esse tipo de assunto e como eu gosto de eu sempre acredito que Deus nos usa para falar com as pessoas eu preferi compartilhar isso com vocês, mas nós sabemos que aqueles que estão em Cristo serão separados de qualquer evento de ira, da ira de Deus, então estejamos santificando nossas vidas, renunciando ao pecado e tudo caminhará de acordo com o que Deus nos preparou, quando nós analisamos a história, desde o princípio até os nossos dias, percebemos algumas semelhanças aí no modo de agir de Deus, qual determina e apontam para eventos futuros. Todos aqueles que servem a Cristo, que são cristãos, que buscam a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sabe que a palavra de Deus descreve o período em que Deus criou todas as coisas e depois narra aí que no sétimo dia ele descansou ou seja ele criou toda tudo e descansou no sétimo dia em segunda Pedro 3,8, capítulo 3 versículo 8 Deus nos revela através de seu apóstolo Pedro a medida e o mistério sobre a semana da criação e o descanso ele diz o seguinte não se esqueçam disto para o senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o que poucas pessoas perceberam irmãos é que nós estamos entrando desde o início da criação no sétimo milênio da terra ou seja se nós considerarmos a passagem de 2 Pedro, que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, nós estamos prestes a entrar no dia de descanso, ou seja, no milênio do governo de Cristo, que representará aí esse dia. As pessoas elas não se atentam para fatos e os líderes religiosos, ao invés de se dedicarem ao estudo dessas coisas para alertar os a, as pessoas que estão totalmente desatentas, eles só se preocupam com coisas materiais, indulgências e em querer agradar, transformar a igreja num palco de shows de dança, um local aonde as pessoas possam ir e, e se divertirem. A igreja jamais foi um local designado para diversão. Por isso que nós estamos vivendo aí no período da igreja de Laodiceia, aonde as pessoas estão completamente mornas. Elas não compreendem qual é o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Eu tenho pedido muito para Deus para que ele me ajude e revele seus mistérios através do agir do, do seu Espírito Santo sobre minha vida a fim de que eu possa orientar os queridos irmãos não que eu seja melhor ou maior do que ninguém irmãos muito pelo contrário tem pessoas que acham que por Deus mostrar e revelar as coisas eles estão acima das outras pessoas e, não, e isso é uma grande mentira irmãos vocês que não possuem dons ou que não encontraram qual dom que Deus tem preparado para você não se incomode e nem tampouco se achem menores do que alguém porque Deus ele não mede as pessoas por aquilo que ele mostra para as pessoas ele vai medir você por aquilo que você faz e pratica, pela prática dos frutos do Espírito Santo, pela capacidade que você tem de renunciar o pecado, renunciar o mundo e viver totalmente ligado ao reino de Deus, construindo tesouros e guardando tesouros no céu senão não nesta terra então não é, se sintam menores que ninguém e eu agradeço a Deus por me dar esse dom porque eu tenho me dedicado realmente e porque ele sabe que eu não vou temer em falar as coisas eu nunca sempre fui uma pessoa de enfrentar situações e nunca fugir delas então, por esse motivo, ele tem me usado dessa maneira e ele tem me revelado realmente. Há Dois dias atrás, irmãos, o Espírito de Deus falou no meu coração de uma maneira muito clara. Para ser objetivo e direto dentro desse assunto, todos sabem que antes do dilúvio de Noé, houve um arrebatamento, o arrebatamento de Enoque. Noé, ele foi o responsável, por, até por ser um homem justo e aprovado por Deus, ele foi o responsável pela construção dos aposentos que receberiam aqueles que foram selecionados por Deus para darem andamento à terra. Aquilo, a criação de Deus. Após Sodoma e Gomorra serem dizimadas e consumidas pela ira de Deus, somente Ló e suas filhas foram poupados. A sua esposa virou uma estátua de Sal, pura e simplesmente porque ela olhou para trás, ou seja, é uma grande representação das pessoas que se apegam às suas vidas e às coisas materiais e acabam descumprindo a vontade de Deus. E aquilo que Cristo nos ensinou, que não era para juntarmos tesouros nessa terra, o coração enganoso dela e, e apegado às suas coisas acabou traindo. Ela descumpriu a ordem dos anjos e acabou virando uma estátua de sal. E após esse fato Sodoma e Gomorra, nós tivemos o arrebatamento de Elias. O que Deus falou em meu coração, então? O arrebatamento dos justos, da noiva, da igreja fiel, do corpo de Cristo, será como nos dias de Noé. Porém, Cristo, nesta segunda oportunidade, será o responsável pela construção da arca. Eu estou falando desta forma para que vocês vejam como a história se repete, como Deus nos deixou as pistas. Nós só precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos oriente. Na realidade, Jesus, ele ascendeu aos céus e foi nos construir um local onde ele nos receberá em segurança. Os justos e os santos representam a essa figura, essa figura de Enoque que serão arrebatadas aí antes que venha a ira de Deus sobre a terra ele nos colocará em um local seguro aonde nós não seremos afligidos antes do momento de tribulação que virá sobre todo mundo já o arrebatamento de Elias se deu após Sodoma e Gomorra serem consumidas pelo fogo e enxofre da ira de Deus, representando, irmãos, aqueles que se purificaram e santificaram suas vidas em meio à grande tribulação, tal qual Ló e suas filhas fizeram. Prestem atenção nesses fatos, irmãos. Vocês... É... É lógico que Deus nos revela essas coisas de acordo com a intimidade que a gente tem com ele. Essas coisas não surgem do nada no nosso coração, na nossa mente. E nos apontam para um cenário muito claro. Nós tivemos dois arrebatamentos, o arrebatamento de Enoque e o de Elias. O primeiro foi antes do dilúvio e o segundo foi após... Sodoma e Gomorra serem queimados pelo fogo e Deus poupar, né, guardar Ló e suas filhas, teoricamente seriam as únicas pessoas justas dentro daqueles locais aonde imperava com todos os tipos de moralidades sexuais e, a, o, e crimes de todas as estirpes e espécies. Ainda dentro deste contexto do arrebatamento de Elias, antes, é, depois da, de Sodoma e Gomorra, eu vou destacar aqui novamente a situação da mulher de Ló e o que ela representa. Na realidade, a mulher de Ló é uma representação das virgens loucas da parábola das dez virgens e a igreja apóstata. A igreja que nós vemos hoje em dia muito claramente, 99% dos líderes das igrejas que não desejam e tampouco anseiam participarem da redenção. Tendo em vista o apego delas, o aprisionamento às coisas materiais e à vida nesta terra. Por isso, irmãos, que ela é incapaz de ouvir a voz de Deus e renunciar o pecado e as coisas deste mundo é por isso que eu quero deixar para vocês essa palavra irmãos para que vocês pensem um pouquinho analisem reflitam o Espírito de Deus ele nos auxilia ele nos mostra ele nos livre nos guarda daquilo que nossos corações deseja você será poupado de certas situações de acordo como você anda a sua vida anda de acordo com a, o que você faz que agrada a Deus, de acordo com o desejo do seu coração. Se você deseja as coisas deste mundo, o Espírito de Deus se afastará de você. Se você deseja as coisas eternas nesses últimos dias que se aproximam aí da, do desfecho final, do período do governo humano e, e do período onde Satanás jaz nesta terra você irá buscar aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que está sendo preparado para nós, para que estejamos com Deus eternamente. Para encerrar esse breve estudo com os irmãos, eu quero deixar aqui os dizeres de uma profecia que está em Amós capítulo 3, versículo 7, que diz... Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. Irmãos, mais uma vez, de maneira humilde, eu quero dizer para vocês, não existe homens melhores que ninguém nesta terra. Não existe, aliás, homens dignos sequer de salvação. Mas, se você colocar o seu coração a serviço de Deus você verá como ele revelará coisas maravilhosas ser humano algum irmãos é capaz de discernir o que é e o que não é mas o Espírito Santo de Deus ele vai nos revelando de acordo com a necessidade nós estamos vivendo os últimos dias e a opção é sua de ter fé de acreditar de aceitar o que Cristo nos prometeu, nos deixou, Jesus Cristo, o nosso Messias, e aguardar a redenção, o arrebatamento, as budas do Cordeiro, a fim de não fazer parte do momento da ira e da tribulação que virá sobre toda a terra, ou agir como a mulher de Ló, olhar para trás, tendo apego às coisas deste mundo, Tendo mais apego às coisas deste mundo do que de acreditar em Deus, de ser protegido por Deus em um local seguro e longe de toda a ação do maligno. O desejo é seu, o coração é seu, a vontade é sua. O que eu peço para você, irmão, é que analise com muita tranquilidade e paciência todos esses fatos. Não só os fatos que Deus tem revelado ao meu coração, mas a o que Deus tem revelado para muitos, para muitos. Deus tem falado com o seu povo, os dias estão se findando e você tem o direito, o livre-arbítrio que Deus te deu de escolher de fazer a sua opção, o que você deseja, o que você quer para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês.